Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Mizel BM e hoje é dia 10 do 8, então 10 de agosto às 18h07, tá? Temos aí duas ordens posicionadas, ok? De compra 0.01 é o lote de cada uma, esperando o mercado subir aí, né? Os candles alcançarem ali as linhas, Tá? e de fato estamos aguardando e essa é a expectativa. Essa é uma conta real, tá bom? Aqui na Xness, esse aqui é o Freedom Pro. OK? Com o gerenciador ao lado, muito bacana, muito legal e com uma banca aí de 337, tá? Na verdade a banca é de 315, mais ou menos e hoje já tivemos um lucrinho legal. Eu vou até a ah, mostrar aqui, ó. A o lucro, tá? Aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês, aqui hoje de 21, tá bom? 2168 de ontem domingo para hoje. Freedom Pro, OK? Venha conhecer também a nossa página que nós estamos aí colocando informações sobre, OK? E vamos que vamos.